...como drenar a energia escura do vilão que escapou. O Cicada. Lembra disso? Quando você falou o nome dele no meio do cofre do tempo? E anos depois, quando eu acabei com a adaga do Cicada presa no meu peito, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Fazer a Nora Allen confiar em mim fácil. Que nem quando eu fiz você confiar em mim. E aí tudo começa... A...